Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas de novo. Hoje é o quarto dia do Cidadania em Cena. Eu sou Rafael Poço e vou acompanhar vocês até o final hoje. Hoje o nosso, o nosso tema, um tema bastante importante. A gente vai conversar hoje sobre o cenário das eleições municipais. É impossível falar sobre esse tema numa eleição que acontece em 2020 sem falar sobre fake news e também sem falar um pouco sobre Pandemia. Como a pandemia, como as fake news eh, podem, de certa forma, impactar ou como estarão presentes no debate público, e no debate eleitoral em 2020. No nosso primeiro bloco de uma hora, nós teremos quatro mini palestras e, com especialistas e depois disso a gente tem uma mesa bastante especial com convidados em que a gente vai debater alguns temas, e vai refletir um pouco sobre os desafios e os caminhos possíveis para lidar com o tema das fake news nessa eleição. Para a gente começar, então, a nossa programação, eu quero chamar nossa primeira palestrante, que é a professora Marta Mendes da Rocha, que ela é doutora em Ciência Política, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e, atualmente, coordena o um Núcleo de Estudos sobre Política Local nessa universidade. Professora, uma boa tarde e bem-vinda.